O que, que foi, Rob? Hã? É verdade! Hoje é quarta-feira. Eu tenho que soltar um vídeo. Mas qual tema que eu vou fazer? Mas é óbvio. Os comentários. Desenvolvimento de KOF 99. Quando que você vai continuar falando de KOF 99? Você não vai continuar a série dos The King of Fighters? Quando sai o vídeo do The King of Fighters 99? Muito bem. Tá decidido. O vídeo vai ser sobre o desenvolvimento de KOF 99. Em 1999 a SNK estava numa sinuca de bico Os jogos anteriores da franquia estavam muito bem avaliados The King of Fighters 97 encerrou a saga mais querida pelos fãs A saga Orochi E The King of Fighters 98 com a expansão de memória Proporcionou aos jogadores o melhor de The King of Fighters até então Podendo jogar até com personagens clássicos E agora, como que a SNK iria continuar essa ascensão? Uma coisa não tinha dúvidas, ela tinha que começar uma nova saga. Ainda tinha outro porém, uma nova geração de consoles batia a porta. 1999 foi o lançamento do Dreamcast no ocidente. Dreamcast que foi o primeiro console da sexta geração de videogames. No vídeo de hoje nós vamos saber juntos como que foi o desenvolvimento de KOF 99. Qual a história do jogo, o início de uma nova saga e os desafios de superar os jogos anteriores, e como portar esse jogo para a nova geração de videogames. Tudo isso e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! Get over here. final de um milênio para muitos The king of fighters 98 foi o melhor jogo da série no ano seguinte a curiosidade para saber como seria o seu sucessor era grande e a dúvida que ficava era o que será que a snk iria nos reservar Bom, no ano de 1999, alguns jogos apareceram para tentar ganhar notoriedade, como o diferenciado Fatal Fury Wide Ambition, lançado para o sistema Hyper Neo Geo 64. O discutível jogo de luta da Nintendo Super Smash Bros. e os dois mais aclamados pelo público, que são o grande e competitivo Street Fighter Third Strike da Capcom, e o belíssimo Garou Market The Wolves, da SNK. Vendo tudo isso, vocês devem achar que não haveria mais nada de interessante para o ano de 1999, não é mesmo? Mas ao contrário de um KOF 98 melhorado como muitos achavam que ia ser, a equipe de produtores da SNK nos apresentaram um jogo totalmente diferente. Não só no quesito história, mas também em jogabilidade. Fazendo com que todos os jogadores reaprendessem a jogar ou apenas se adaptarem à nova proposta dos produtores. Pois era o final de um novo milênio, não só nas nossas vidas, como também na franquia KOF. Uma nova, nova saga. saga. Estamos em 1999, dois anos após Orochi ser derrotado por Kiyo e Iori Yagami e Tizuru Kazura. Mas após aquele evento, Iori some sem deixar rastro e Kiyo, sem forças, cai desmaiado no campo de batalha, e tempos depois, se dá por desaparecido. Durante esse período, um novo torneio surge, o The King of Fighters 99. Ao tomar conhecimento do evento, Benimaru e Shingo, preocupados, decidem entrar no torneio, para tentar achar alguma pista de Kyo. Mas surgem no caminho deles, os misteriosos Kei e Maxima, uma dupla de estranhos, que tinha um olhar frio e sem sentimento algum. Benimaru não sabia qual o propósito deles no torneio. Mas achou que seria bom formar um time com eles. Para ter uma ajuda extra para encontrar Kyo. Mas o que Benimaru e Shingo não sabiam. É que Kyo não desapareceu. E sim foi raptado. Pois impossibilitado de lutar. Após gastar todas as suas energias para derrotar Orochi, Kyo desmaia e é sequestrado por uma organização secreta. Meses depois, ele acorda e se vê dentro de um misterioso laboratório, o qual consegue fugir. O líder da organização nem se importa com a fuga dele, pois já havia conseguido o que queria, o seu DNA. O líder em questão era Chris Alid, responsável pela organização criminosa, conhecida por suas pesquisas com biotecnologia e robótica, a Nests. E seu objetivo era criar clones do lutador Kyo e formar um exército, a fim de dominar o mundo. Entretanto, os clones possuíam pouca experiência de batalha, e para conseguir mais informações para seus clones, Chrysalid ressuscitou o torneio The King of Fighters, com o intuito de fortalecê-los. Os, os Convidados, convidados. Todos os times dos torneios anteriores receberam a carta de convite. Enquanto uns aceitam, outros se recusam. Pois as circunstâncias eram diferentes do último evento. E participar de um torneio cheio de regras diferentes não cheirava boa coisa. Assim, é formado novos e inusitados times. E uma nova batalha indicava o fim do milênio. Agora no jogo temos 32 personagens jogáveis. Ao contrário da edição 98 que tínhamos 50. E como vimos nas novas regras, ao invés de 3, agora podemos escolher 4 personagens para o time, que pode ser tanto fechado como misturado. E os times da vez são, os times dos heróis, com os novatos Kei e Maxima, ao lado de Benimaru Nikaido e Shingo Abuki O time Fatal Fury, com Terry Bogard, Andy Bogard, Joe Higashi, e agora com Mais Shiranui. O time Art of Fighting, com rio Sasazaki, Robert Garcia, Yuri Sasazaki e o paizão, Takuma Sasazaki. Temos também o time Ikari Warriors, com Leona Hayden, Ralph Jones, Clark Steel e a nova personagem, Wipe. O time Psycho Soldier, com Atena Asamiya, Sai Kenso, shingen Shingensai e o novo personagem e pupilo da turma, Bao. O time das Mulheres Lutadoras, com King, Blue Mary... O Retorno de Kasmi Todo e a estreia de Lin Shanfei, de Reabout hey Fatal Fury 2, The New Corners, e o time Justiça da Coreia, com Kim Hafuan, Chan Koean, Choi Bung e o personagem novo Jun Hoon. Como vimos, os times estão bem reduzidos em relação a KOF 98. Mas nos apresentava seis novos personagens no elenco. Mas. Com o início do torneio, Benimaru e Shingo se surpreendem com algo estranho. No evento existiam dois participantes isolados. Eram dois clones de Kyo Kusanagi, ambos idênticos, mas eram clones criados por Chris Alid. que usavam as técnicas de Kyo Kusanagi denominados Kyo1 e Kyo2. Kyo1 foi criado na base e no estilo de Kyo de The King of Fighters 94 e 95, com suas magias rasteiras e voadoras de 3 hits Já o Kyo 2 teve base nos Kyo's de The King of Fighters 96 e 97 Com seu clássico socão de fogo e o especial de explosão Ambos os clones, mesmo possuindo habilidades de Kyo Kusanagi Possuem características que o diferenciam do original Como mostrarem mais força e serem mais violentos Benimaru achou aquilo muito estranho, e que com certeza Kyo poderia estar por perto, mas o que ele não sabia é que parte da resposta para suas dúvidas estava do seu lado. Kei e Máxima tinham muito a ver com aquilo, Benimaru só não suspeitava que Kei era um garoto, que teve parte do DNA de Kyo implantado em seu corpo, e Maxima era um soldado que se infiltrou na Nestes. Para vingar a morte de um amigo Mas acabou sendo capturado pela organização E transformado em cyborg. Os dois foram enviados em uma missão Para se unir a Benimaru e Shingo E encontrar Iori e Kyo Mas a dupla decide se voltar Contra a instituição criminosa E confrontar Cris mas, mas onde, onde estão, estão Kyo, Kyo e Iori? E Iori? Kyo e Iori. Acreditem, a ideia principal da SNK era usar os clones e deixar Kyo e Yori fora do jogo. Aparentemente queriam usar a mesma ideia inovadora da Capcom em Street Fighter 3 Third Strike. Que mesmo sendo um bom jogo, de início o cast não agradou a todos, por faltar muita gente conhecida nele. Lembrando que Street Fighter Third Strike... Foi lançado em 12 de maio de 1999. Enquanto The King of Fighters 99. Foi lançado em 22 de julho de 1999. Então até dá para aceitar a ideia. Ou não? Mas a SNK teve problemas, após uma apresentação de uma beta do jogo Senkyou e Iori, os jogadores sentiram a ausência dos dois, e o que era de se esperar aconteceu, o feedback foi totalmente negativo, e assim os desenvolvedores resolveram colocar os arquirrivais no jogo, só que não de lambuja, e sim como personagens secretos. Na nova versão apresentada, abaixo dos dois clones de Kyo, tinham o símbolo do Sol e da Lua, representando Kyo e Yori, respectivamente, mas para habilitá-los, um código deveria ser feito mas não pense que era só o código e pronto isso dava um certo trabalho olha só para jogar com Kyo e iori é necessário que o símbolo apareça na parte inferior da tela do logo kof 99 para que esse símbolo apareça a máquina deve estar no nível 5 ou acima dele agora selecione a roleta para escolher os personagens. A magia tem que acontecer aqui. Você precisa acertar uma sequência de pelo menos três personagens na roleta para habilitar Kyo e iori Para destravar Kyo, você precisa tirar na roleta K Máxima Wipe Kyo1 Kyo2 Shingo e Benimaru. E para iori precisa ser Bal Jun Li Shangfei Kasumi Todo Athena Kim e Leona. Mas não é só isso, após acertar na roleta, você precisa vencer o primeiro time, e na tela de pontuação, irá aparecer o código para a escolha do personagem. Agora com o cursor sobre a roleta, segure Start e faça a sequência. Para Kyo, esquerda, direita, cima, esquerda, baixo, direita. Para Iori, direita, esquerda, cima, direita, baixo, esquerda. E pronto, os arquirrivais estão disponíveis. O desenvolvimento. o desenvolvimento e como podemos ver que o ganhou um tratamento diferenciado com um novo uniforme diferente da sua clássica roupa escolar e seu moveset também está um pouco diferente dos anteriores os desenvolvedores queriam mostrar um novo que o um herói renascido e cheio de poder veja só essa introdução quando ele aparece com sua tradicional faixa na testa mas logo depois ele a retira e queima anunciando ali o retorno de um novo lutador, o qual o jogo denomina Shin Kyo, ou seja, o verdadeiro Kyo. Mas como Kyo perdeu o posto de protagonista do jogo, os desenvolvedores criaram Kei, que seria uma versão anti-herói, k ou em japonês, Keidashu. É um bad boy indiferente a tudo, e que na maioria das vezes, deixa seu parceiro e protetor Máxima resolver tudo. Um fato interessante é que tanto K como Máxima, são referências a dois personagens do jogo The Fallen Angels. Da Psycho de 1998 para os arcades. Em The Fallen Angels temos um personagem todo estiloso usando calças de couro justas chamado cool e junto dele temos o fuzileiro naval americano ciberneticamente modificado chamado Harry e se colocarmos esses personagens lado a lado com que e Maxima podemos ver a semelhança também não é para menos o homem responsável pelo design de ambos os personagens é Shinichi Morioka que migrou para SNK logo após o lançamento de Fallen Angels e criou nada mais nada menos Kikyo e Yori. Outro fato interessante é que era para ter em KOF 99 uma equipe de exército robô, mas essa ideia foi abandonada. Só que mais tarde... Poderíamos ver uma homenagem a esse robô em The King of Fighters 2000, apresentando Rock, um personagem do exército robô, como um striker de máxima. A personagem Wipe foi originalmente criada para estrear em KOF 96, como vimos no vídeo sobre esse jogo, caso você queira ver vou deixar nos cards. Mas devido à introdução de Leona Raider na história do jogo, a equipe decidiu deixá-la na geladeira até KOF 99. A arte do jogo e da divulgação ficou a cargo de Shinkiro, que nos presenteou com ótimas ilustrações. E a recepção do jogo foi boa no seu lançamento. De acordo com a revista Famitsu, tanto o Neo Geo CD quanto o Neo Geo AS venderam 14.620 e 18.925 cópias respectivamente na sua primeira semana no mercado. E embora o sistema de luta tenha sido bem recebido, os críticos expressaram sentimentos contraditórios sobre o sistema Striker, pois acharam algo meio inútil. KOF 99 também ganhou uma versão para Dreamcast e PlayStation. Mas diversas revistas da época apresentaram uma versão de Dreamcast intitulada The King of Fighters 99 Evolution como a melhor. Versão essa que tinha todo o cast de personagens, mas ainda com Kyo e Ori desbloqueáveis. As mudanças em relação ao jogo original eram fases 3D e a adição de estágios exclusivos, como o Parque de Diversões e a Torre do relógio Cuco. e o mais legal é que a versão japonesa permitia a transferência de conteúdo de um outro jogo de Neo Geo Pocket Color chamado The King of Fighters Battle of Paradise um jogo de TCG digital baseado na franquia outra exclusividade nessa versão são os Strikers que são Kyoko Zanagi Special que concede aos jogadores a opção de uma equipe só com Kyo Atena Asamiya é Special, que luta com roupa de colegial. Goro Daimon, Billy Kane, Ryuji Yamazaki, Tizuru Kazura, Shio Kirishima, Alfred, Vanessa, Seth, Filioma Jeremy, Gaitendo. Um detalhe é que tanto Vanessa como Seth não entraram no jogo, porque ainda não estavam prontos. Gameplay com a adição de um quarto lutador, o Striker, as estratégias de jogo mudaram e muito. Enquanto os jogadores ficavam no controle de apenas três personagens como de costume, era possível selecionar um quarto que entraria ocasionalmente na luta, como uma forma de assistente capaz de desferir ataques surpresas. Ferramenta muito parecida com a de Marvel vs Capcom. Junto com os Strikers, outras mudanças de jogabilidade foram adicionadas com a adição de dois modos especiais, que podem ser ativados quando o medidor de especial se enche, que são o Counter e o armor o primeiro permite a utilização infinita de golpes especiais sem custo enquanto o segundo garante um bônus considerável na defesa além disso o sistema de rolamento foi modificado e agora é possível atacar durante a esquiva mudança que não retornou em títulos posteriores aqui também temos os power gand e os doa a que são barras que conforme o lutador realiza movimentos especiais o medidor de pou aumenta e também aumenta caso se você for atingido pelos ataques de um oponente assim que o medidor estiver cheio você ganha um estoque de energia pelo custo de um estoque você pode usar o doa drubin o guard counter e o guard cancel a qualquer momento durante a batalha além disso o medidor é capaz de armazenar até três estoques por vez depois de atingir o poder máximo seu personagem é capaz de reunir força com medidores completos ativando um dos dois power-ups Outros modos de inicialização duram apenas um breve período de tempo, portanto deve-se saber bem como utilizá-los. Outro detalhe é que se a vida de um lutador estiver piscando em vermelho e tiver pelo menos um estoque de energia armazenado, todos os Drubbing Doa são atualizados para Drubbing Max Doa, que podem causar até duas vezes, o dano de um Drubbing Doa normal, e são cruciais para uma vitória decisiva. Mas não pense que todo esse aparato de opções ia ficar livre de bugs. Os modos Counter e Armor podem nos proporcionar muitos momentos bizarros. E é chegado o final do torneio, e Kei, Maxima, Benimaru e Shingo se preparam para a batalha final do The King of Fighters 99. Mas ao contrário de ser uma luta em campo aberto, com o público torcendo, uma última luta acontece nos esgotos. O time dos heróis se vê de pé em uma plataforma de metal. Que se movimentava levando o time para mais fundo ainda no subterrâneo. Enquanto isso, Benimaru, Shingo, Kei e Máxima chegaram em frente a uma porta metálica enorme. Com a inscrição 70599. Benimaru e Shingo não entenderam a situação. Mas Kei e Máxima sabiam bem onde estavam. E nesse momento é que uma porta enorme se abre. E várias telas de computador em volta a uma fumaça aparecem. Um, um jogo, jogo bonito. bonito. Esses detalhes apresentados em KOF 99 faz o jogo se destacar pelo capricho e como ele agrada aos olhos em todos os quesitos. Podemos ver detalhes em efeitos sonoros de todos os tipos, principalmente os que os remete à tecnologia, como é a proposta apresentada nesta edição, um cofre mais moderno. Veja só o som de Máxima analisando seu oponente. Oh, damn it. Oh, os cenários. É um mais bonito que o outro. E assim como muita gente opina, o cenário do parque é com certeza o mais bonito. Seguindo a receita da SNK, todos os cenários possuem momentos de transição, onde a cada round o ambiente dele muda, deixando o jogo ainda mais caprichoso. E a trilha sonora é um show à parte. tudo que você já tem ouvido das versões anteriores aqui você escuta o melhor da música que um jogo pode ter um novo, novo vilão. vilão os heróis escutam uma voz os convidando para entrar então eles se deparam com Chris Alid. ao mesmo tempo que ele estava ali em frente aos heróis, ele estava escondido debaixo de uma roupa muito grossa, não revelando nada do seu corpo, Benimaru tenso pergunta, o que significa isso? Kei ao seu lado responde sorrindo eu não sei, mas é um desafio que eu estou seguro que não podemos recusar mesmo mostrando golpes devastadores, o time percebeu que Chris Alid não estava usando todo o seu poder, aquela luta não estava levando a parte alguma, pois o guerreiro o guerreiro só estava testando a força dos heróis. Benimaru ataca o vilão com seu poder total. Mas Kei tenta impedi-lo. Só que Benimaru consegue derrubá-lo mesmo assim. No entanto, o chefe do local se levanta lentamente e começa a rir enquanto vários computadores ligam. E mostram vários dados de pesquisa. Benimaru interroga Kei. Por ser impedido de atacar Crisalide. Alid. Enquanto mesmo começa a rir como maníaco. E diz. Você sabia né Kei? Benimaru e Shingo olham para Kei. Sem entender o que está acontecendo. E Crisalide diz tê-los trazido ali. Para realizar o último de seus propósitos, que usou o nome do torneio para chamar os lutadores mais fortes, assim ele poderia trazê-los com mais facilidade e pôr em ação o seu plano. Os, os Servos, servos da Nestes, Danes. Crisalide foi criado para ser o clone definitivo de Kyoko equipado com um traje especial para inserir dados de lutadores em seu corpo durante a batalha. Ele é extremamente poderoso. E sabe disso, sendo muito arrogante e megalomaníaco às vezes. Ele serve a Nestes com lealdade, não importa o que aconteça. No entanto, mesmo sem seu traje especial, suas habilidades de luta ainda são de primeira. Ele também tem a habilidade de usar chamas e algumas pessoas consideram Chrysalid como o segundo clone de Kyokozanagi. Um detalhe interessante é que Chrysalid tem uma relação de irmão com Wipe, a qual ele é incrivelmente leal. Chrysalid revela que o verdadeiro Kyokozanagi escapou e que seu paradeiro é desconhecido, mas ele usou os dados de Kyo para ativar os dois clones que estavam no torneio, e ao vencer, ele iria recolher o DNA dos campeões, para criar um ataque maciço de clones, que levaria todos os governos do mundo à rendição, e ainda mais... Ele revela que se fundiu com o poder de Kyo. E que Kei não passava de um clone defeituoso. E por isso ele não tinha controle de seu poder. Por isso Kei utiliza uma luva especial para reter o imenso poder dentro de si. Kei se enfurece com a situação e Crisalide o ignora. Revelando o último dado a ser coletado. Um instinto assassino. E ele faria isso matando todos ali. O retorno, o retorno do, do herói. herói. Crisalide então queima suas roupas e fica usando apenas um traje escuro, ele derruba Benimaru e xingou usando o poder de Kusanagi, então sobrou para Maxima e Kei lutarem contra Crisalide. eles lutam com todas as suas forças, mas o poder de Crisalide era superior, e no momento de riso vitorioso do vilão, Maxima o agarra por trás, deixando o imóvel, Maxima grita para Kei, use o seu poder total, e libere tudo numa explosão de chamas. A explosão consome Crisalide, que desaparece. Tanto Kei quanto Maxima caem no chão exaustos, seguros que teriam derrotado Crisalide. Nesse instante, aparece um brilho de luz muito intenso e uma voz onipotente grita: "Você falhou!" E de repente, uma pedra enorme cai em cima dele enterrando-o no chão e em meio à luz surge uma figura misteriosa Benimaru e Shingo se espantam a ver aquilo e não podiam acreditar era Kyo que, Kyo enfurecido exige saber as verdadeiras intenções daquele ser a voz fala novamente nós somos o cartel Nestes a nova ordem mundial e planejamos retornar o plano durante os próximos 10 anos mas você deve ser eliminado." Que horri e desarrogantemente. Não se meta comigo, camarada. A base começa a tremer. E os pedaços dela começam a cair. A base está começando a se esmigalhar. Kei queria muito lutar contra Kyo. E uma luta entre Kei e Kyo. Acontece ali mesmo em meio à destruição. Após a luta. Benimaru e Shingo saem da sala. Shingo queria muito ajudar Kyo a sair. Mas Benimaru avisa que todos ali estão em perigo. E o certo era escapar da base. No mesmo instante Kei e Maxima. São emboscados pelos guerreiros Ikaris. Benimaru e Shingo conseguem escapar, mas ainda assim muito preocupados. Fica a dúvida se Kyo conseguiu sair do local também. Mas enquanto isso, Máxima consegue fugir da base, junto com Kei e sua luva danificada, e o punho totalmente em chamas. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com The King of Fighters 99? Você jogou The King of Fighters 99 nos fliperamas, ou foi nos consoles domésticos? Eu quero muito saber. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários nestes o nome da organização maléfica do jogo e também o nome da nova saga que se inicia em The King of Fighters 99. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram @vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo e no Instagram eu posto foto de itens que eu não mostrei aqui.